Opa, aqui quem fala é o Otávio, eu sou coach, sou hipnoterapeuta e eu queria aproveitar esse vídeo aqui para agradecer meu grande mestre Valdeci Carneiro é, por todos os ensinamentos que ele me passou aí ao longo da nossa trajetória juntos aí como professor e aluno e eu queria aproveitar para falar para você o porquê que eu tô agradecendo ele. O professor Valdeci Carneiro é uma pessoa muito, ele é muito generoso e... em relação ao conteúdo, ele tem muita didática. A didática dele é muito boa. E por isso eu fiz algumas formações com ele. Mas o que me chamou a atenção no professor Valdeci no primeiro momento, quando eu o conheci, eu o conheci via internet e ele estava abrindo inscrições para o curso de hipnose clínica online. E aí eu assisti um webinário do professor Valdeci, gostei do jeito dele, assisti uns vídeos dele, gostei muito da didática dele. Ele ensina mesmo um passo a passo, ele não esconde nenhum detalhe, ele passa o conhecimento todo mesmo. E aí no webinar ele falou que tinha, a, ele tinha uma técnica do perdão que ele criou, ele compilou através de outras técnicas, eu achei muito interessante. E aí, sabe quando você tem aquela sensação de eu preciso disso aí? Preciso saber dessa informação, eu preciso ter esse conhecimento? Eu tive essa sensação e fiz minha inscrição no curso de hipnose clínico online, que é 100% online. E aí eu pensava assim, pô, eu já sabia um pouco de hipnoterapia, um pouquinho. E aí eu falei, será que online? Dá para aprender hipnose online? E eu fiquei meio reticente. Tinha uma garantia lá, eu embarquei. E descobri que dá para aprender hipnose online tranquilamente. Você vai precisar praticar, obviamente. E aí eu vi dentro do curso ah, muito conteúdo. O curso tem muita técnica. E hoje, na minha vida de hipnoterapeuta, eu faço meus atendimentos de clínica, ah, eu vou dizer que 80% das técnicas que eu utilizo, eu aprendi com o professor... Valdeci Carneiro, desde as induções até técnicas de tratamento de problemas quaisquer que as pessoas tenham. Então eu recomendo muitíssimo que você veja é, o material do professor Valdeci Carneiro. Agradeço ao meu mestre Valdeci Carneiro por ter me, me auxiliado nessa trajetória. E tudo que ele tem, tudo que ele gera de conteúdo hoje em dia eu consumo e eu sugiro que você faça o mesmo. Tá jóia? Então, se você tiver a oportunidade de fazer alguma formação do professor, reprogramação mental em 10 sessões ou curso de hipnose clínica online, eu sugiro fortemente que você faça a sua inscrição e consuma todo esse conteúdo aí. Vai fazer muita diferença na sua vida. Tá joia? Fiz esse vídeo para deixar essa dica para você. Um grande abraço.